Muito bem, gente. Muito bem. Vamos lá. Vamos para mais um testemunho, né, da transformação que Deus pode fazer na sua vida, né? É assim como você já ouviu bastante testemunhos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos contar aí mais um. É, não, não uma história simplesmente, né? É, mas um testemunho real, né? É um testemunho real que nós acompanhamos aí nesses 38 anos de Evangelho. Muitas transformações, muitas pessoas sendo resgatadas da boca do lixo, é, do inferno, das garras do diabo, né? Se porventura você está aí nessa situação, está aí ou, é ouvindo né? esse vídeo nesse momento, Jesus tem uma bênção especial para você. Você que está aí, ó, é, você pai de santo, você que está infiltrado aí no terreiro de macumba, é, às vezes você fala, ó, minha vida não está dando nada certo. Eu vou lá no terreiro, lá para receber uns passos, lá para ir pro o pai, não sei o que, me ajudar, né? É, então, preste atenção na, nisso que eu vou falar, né? Preste atenção nessa história que eu vou contar. Inclusive, era uma pessoa que conviveu comigo, é, uma, é, uma pessoa que era nossa vizinha aqui em Ribeirão Preto, logo no, no começo, logo na minha infância, né? Estou falando de Maria Laura. Maria Laura, nada mais, nada menos, na sua juventude... Era uma pessoa tão desiludida da vida que além de ser feiticeira, fazer o mal para os outros, participar de magia negra, ela também bebia um litro de 51 por dia. Vocês imaginam a situação dessa pobre coitada, né? Ser escrava de Satanás e bebendo um litro de cachaça todos os dias. Uma situação terrível eu le ainda me lembro ainda quando a gente brincava na, na frente da nossa casa com apenas 7, 8 anos de idade e eu lembro que a nossa mãe não liberava a gente né, para ficar brincando na rua igual tem hoje é, hoje é uma pouca vergonha molecada a vez cada vez que trabalhava fica aí brincando na rua naquela época até os 10 anos de idade é, às 4 da tarde ela liberava 50 minutos né, para a gente bater um Betis é, logo mais na frente da nossa casa né e passava aquela, aquela senhora todo dia lá para as quatro e meia, vinte para 5 cinco é, Na frente da nossa casa e com um litro de 51 na mão, né? Magrinha, magrinha, é, a finura dos braços era a finura das pernas Já não tinha mais saúde, né? De tanto beber cachaça Quando passava de volta já estava com o litão de 51 na mão Chegava em casa, bebia tudo de uma vez e quando não enlouquecia, né? ia para cima da casa, é, precisava chamar a, a polícia, virava aqueles escândalos, é, enfim, uma vida destruída, uma vida totalmente destruída pelas mãos do satanás, pelas mãos daquele que é inimigo das nossas almas. Uma pessoa que não tinha felicidade, o um marido é, desgostou do casamento, arrumou outra, arrumou uma amante, e ela sabendo quem era amante também, aí acabou de escuiambar tudo, né? É, mas quando está quando, é, dessa maneira, é que Jesus Cristo gosta, né? É Quando está dessa maneira, que o homem abre o seu coração, ou a mulher abre o seu coração para ele, é onde ele gosta. É, e irmã Maria Laura é, não demorou muito tempo, eu lembro, eu tinha uns 10 anos de idade, já passando o tempo, e ela resolveu aceitar Jesus. Um dia ter uns crentes na casa dela, e pregou para ela e pediu, é, perguntou se ela queria aceitar Jesus, ela aceitou Jesus, imediatamente a transformação já veio, né? Tem muita gente que aceita Jesus para ver se ganha dinheiro, né? Fica rico, acha que Jesus é banco, mas Jesus pode dar a única paz, né? É a única paz que é, realmente é duradoura, vem de Jesus Cristo de Nazaré. Você não tem paz? Você está procurando a sua paz? Você, porventura, é uma pessoa triste, angustiada... Tem muito dinheiro, mas não vale nada. E é realmente né? o dinheiro. Tem hora que só atrapalha, né? É, muitas vezes ajuda, mas muitas das vezes atrapalha a pessoa a se afastar de Deus, né? É, ajuda a pessoa a se afastar de Deus e das graças que ele é, oferece gratuitamente para o ser humano, né? Mas, irmã Maria Laura, além de não, não ter paz, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Eu vivia é, num terreno próprio, mas com barraquinho de madeira é aquelas taperinhas de madeira e numa cidade grande né, igual a essa aqui, não tem muitos lugares com uma taperinha de madeira não, não tem problema nenhum, né, não significa muita coisa porque é pobrezinho o local mas nós estamos em Ribeirão Preto, né, capital do café é uma, uma cidade de 600, 650 mil habitantes aproximadamente vocês imaginam uma pessoa morar dentro de uma cidade dessa numa taperinha de madeira né? o, o esquema de humilhação que já é para a pessoa é, ficar morando aí numa simples casinha. É, eu creio que é, tudo isso cooperava para a irmã Maria é, ficar mais aflita, mais angustiada e também, ao mesmo, ao mesmo tempo, né, ela era doida para ter uma criança, ter um filho e era estéreo, né? Era estéreo, não, não conseguia. Foi aí que ela foi procurar a felicidade em outros lugares, né? Na Cachaça, no, no, no Centro Espírita, na Macumba e mais um dia chegou Jesus na casa dela né? É, um dia chegou as pessoas falando de Jesus e ela falou, eu quero esse Jesus vou aceitar Jesus aceitou Jesus, praticamente semi-analfabeta não sabe falar muito né? até ela fala, bem caipira é, mas o poder de Deus se apoderou daquela mulher né? É, foi limpando, limpando aos poucos a casa dela foi transformando a vida dela de tal forma a alegria entrou no coração o sorriso entrou naquele rosto e a cachaça, claro, ficou de lado e ela foi servir a Deus. Pensa numa mulher abençoada, uma pessoa que nunca mais reclamou de algo parecido, ou de um aperto financeiro e, e, e etc e tal, né? Aliás, ela nunca, ela nunca ligou para esse tipo de coisa, né? Para ela estar tá sempre bem... Jesus está às portas, isso é que, isso é que importa, ela está sempre pregando o evangelho, está sempre andando dentro de Ribeirão Preto, orando para as pessoas, fazendo campanha de oração, é, na igreja que ela vai, às vezes os grandes líderes, é, pouco é, sabem da história dela, mas porque não procura saber também, mas como é uma mulher humilde, né, quase ninguém se importa disso, né? é, muitas das vezes a igreja está grande, está bonita, e as pessoas falam, pro vida, o pastor é uma grande liderança, né? mas está né, assim, tá muito enganado, a igreja só está de pé por causa dessas Maria Laura da vida, que ora de madrugada e faz campanha sem cessar, não por causa dos grandes líderes, né, que andam de carro importado e com bancos de couro, né? é dessa maneira que funciona, né? grandes pessoas, grandes líderes, é, tem pouca autoridade com o poder de Deus, né? Mas pessoas simples e humildes que não têm um anel no dedo, ou seja, não têm é, praticamente dias de escola, é, são usadas nas mãos de Deus tremendamente. Irmã Maria é uma benção até hoje. Eu encontro com ela hoje, ela já está de idade, mas assim mesmo não parou de falar do amor de Deus, né? Porque Deus, Deus foi muito bom, Deus foi maravilhoso com ela e pode ser com você também, você que está me ouvindo. Ele pode fazer uma, uma, algo especial na sua vida. A vida da irmã Maria foi transformando, né? Foi transformando, ela foi buscando a Deus. Deus foi fazendo algo especial na vida dela. E as pessoas até né, riam dela. É, agora a senhora viu crente, né? Mas nessa é vida toda torta, né? Ela falou: Não, agora eu sou de Jesus. Não sou crente, não. Eu sou de Jesus. O teu marido tem um amante, não sei o que, não sei o que lá. Mas isso aí é o que o diabo faz, né? É o diabo faz. Ele joga na tua cara: Olha. Teu um marido tem um amante, é porque é isso, é aquilo, é dessa maneira que ele joga a pessoa no, no buraco. Mas a irmã Maria Laura sempre falava, olha, não importa se ele tem amante ou não tem, mas eu casei com ele e Jesus me deu e vai, me, vai tirar ele das garras do diabo. Durante esses anos todos ela orando para esse homem, ela orando, sabendo que ele tinha outra, sabendo que ele ia para a casa da outra, mas ela orava e não desistiu. Não desistiu de ser vitoriosa Não desistiu de agarrar a vitória com as mãos E finalmente, aí depois é, praticamente quase 20 anos Hoje ele vai com ela para a igreja Hoje ele é obreiro da casa de Deus né? Devido às orações, devido à persistência e à fé da irmã Maria Que não desistiu do seu casamento Não desistiu é, de salvar o seu casamento é, mas até então não parou por aí as bênçãos, né? Eu lembro que alguns anos atrás, né, quando a, a vida dela já tinha mudado, ela ainda falava para minha saudosa mãe, olha, eu, eu, vou, eu já que eu não posso ter uma criança, Deus tocou no meu coração, eu vou atrás de adotar uma criança. A minha mãe até comentou comigo, coitadinha, né, como é que ela vai adotar uma criança? É, o juiz exige tanto para uma pessoa adotar, ela não tem renda, não tem isso, não tem aquilo. E eu sei que ela falava, ela falava sempre, ó, oh, irmã Maria, é, é as duas Maria, né? Olha, minha Maria, o negócio é o seguinte, eu vou começar uma campanha de oração, e quando acabar essa campanha, Jesus já me deu a bênção. Ninguém acreditava, ninguém acreditava nela, mas ela acreditava em Deus. É, a fé dela estava no Todo-Poderoso, a fé dela estava naquele que pode fazer algo pela vida do homem. Foi batendo... Foi foi batendo o pé, foi orando, foi sendo persistente na presença de Deus, e pedindo, olha, eu quero, quero ter um filho, senhor, eu quero ter um filho, se o senhor aprovar isso aí, eu, for, eu, eu conseguir pegar essa criança, eu vou criar ele na casa de Deus, para ser teu servo, para ser teu servo fiel ali, ó, na casa de Deus e ser um obreiro, é, e, e ela conseguiu, né? Quando mais, quando menos esperaram, é, as autoridades liberaram uma criança, ela passou pelo nome dela, passou pelo nome do esposo, e hoje ele é obreiro da casa de Deus, né? hoje ele é obreiro das Assembleias de Deus aqui né, na região do Ipiranga, para a glória de Deus e para a felicidade da irmã Maria, Laura, né Laura, é, que em outrora servia o diabo, e em outrora bebia é, um litro de cachaça por dia, é, cindia a vela para os exus, ainda comia carniça carneça, né, é, no meio das matas. E, mas só que largou dessa vida, se agarrou com Jesus, hoje ela encontrou a verdadeira felicidade, hoje recuperou o casamento, hoje é uma pessoa abençoada, o filho está na igreja, está como obreiro da casa de Deus, o marido também, largou daquelas podrequeira enfim, uma pessoa que sai das mãos do diabo, vem para Jesus, mas não para ficar rico, mas sim, vem para Jesus para poder desfrutar, as promessas que Deus tem na vida do homem e da mulher desfrutar as bênçãos que ele tem para você você que às vezes está me ouvindo aí pela primeira vez nunca ouviu um testemunho sequer é que nós estamos, estamos contando aqui uma, algo real né? É, que nós presenciamos na nossa vida porque eu estou no evangelho de Deus de 1976 e de 76 para cá é, o jeito de ser pregado o evangelho nesse país tem mudado muito tem muda, mudado muito para piora, né? é Para piora. Tem muitas pessoas que falam, hoje está uma maravilha, né? hoje tem muito crente no Brasil, né? Está é, tá enganado, está enganado. Nos, na década de 70 tinha mais, é, tinha muito mais, apesar de não ter divulgação. É, hoje tem quantidades, quantidades enormes de pessoas atrapalhando o Evangelho, atrapalhando a pregação do Evangelho no país. Pessoas dando escândalo, pessoas... Fazendo que não presta e falando ainda que é de Deus, não pagando os outros, enganando, mentindo, usando é, de traição com as pessoas e ainda falando que é de Deus. Naquela época, o crente ou tinha de ser, ou ele era crente ou ele não era. É, é igual diz a palavra de Deus: sim, sim não, não. Ou você é ou você não é. Não adianta você brincar que você vai perder os dois lugares. É, ou você vai perder a salvação e também desfrutar do mundão velho aí, né? É dessa maneira que funciona, né? As coisas de Deus é muito sério, gente. As coisas de Deus é muito sério. Ele transforma, Ele liberta, Ele cura. Ele cura você de tudo que não presta. Mas se você abrir o seu coração para Ele, pois Ele não invade o coração de ninguém para fazer obra é, na vida de quem não quer nada com Ele. Tem de é, se apegar firme com Ele, abrir o coração e deixar Deus trabalhar na sua vida, deixar Deus trabalhar na sua família, e não se precipitar não, né? Irmã Maria Laura orou mais de 20 anos para ter o marido de volta, e tem pessoas aí que com dois meses já tá puxando separação, que diz que não aguenta mais o casamento, é, tem, é, tem pastores aí mesmo que ele mesmo incentiva a separação, ele incentiva a separação do casal, é, porque ele não quer ter problemas, né? não quer é, ficar aconselhando ninguém, não quer ficar... É, praticamente é, Tendo trabalho com nada né? Então separa, né? que pelo menos não dá trabalho né? Quantas pessoas que vai pagar Por isso, é, vai pagar Por essas bobagens que estão fazendo aí E falando que são crentes né? Crentes em Jesus Cristo é, Isso é, é muito sério né? Hoje as igrejas estão é, Levando muito pouco a sério O evangelho da palavra de Deus O evangelho é santo Mas quem não está procurando santificação É o povo é, o povo está numa um pecado total, né? O país está afundado numa numa perdição que dá medo de ver. É para todo lado que você vai, é, as pessoas hoje têm medo, né? Se você fala que é evangélico, a pessoa treme, pula para trás, fala nossa. Eu já tive tanto problema com crente, né? Mas não é crente. Você teve problema com a, aquelas pessoas que não querem nada com Deus, né? Aquelas pessoas estão infiltradas no lugar errado. Mas as pessoas que estão perdendo o seu tempo, porque Deus não é Deus de enganação. Deus não é Deus que engana o seu irmão, ou trai o seu irmão, ou é, é, é, apoia o erro de ficar devendo para as pessoas. Que tudo isso é enganação, tudo isso leva você à perdição, e eu posso ter, te falar com certeza. No final de tudo isso, você vai pagar um preço caro, mas caro mesmo, porque Deus não aceita a essas podriqueiras, é, principalmente pessoas é, de, denegrindo o nome dele, é, pessoas fazendo coisas erradas em nome de Jesus, jamais ele vai aceitar isso. Muito bem, né? É muito bem. Estamos falando aí um pouco do amor de Deus para você, né? Você que está me ouvindo através desse vídeo, é fique sabendo você, né? Que Deus tem poder para fazer algo especial na sua vida ainda hoje. Se você crê, é só você entregar a sua vida para Ele, procurar uma igreja evangélica pertinho da sua casa, entregar a sua vida para Ele e servir a Ele com fidelidade. Tem muitas pessoas que falam, ah, eu, eu não vou numa igreja porque hoje há muita exploração exploração da, da parte dos líderes, dos pastores, você quer seguir a Jesus de, de verdade mesmo? você é, Procura uma igreja, procura uma oração e segue o que está dentro da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, abre ela, abre ela, o que está lá dentro é real, segue tudo que está lá dentro e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, tá bom? Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, e acompanhe sempre o nosso canal, pois hoje nós falamos um pouquinho da abençoada Maria Laura de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Aquela mulher que saiu da vida das trevas, a vida tribulada que é, ela passava bebendo cachaça para a vida com Jesus, abençoada até o tutano. Deus abençoe a todos, um abração do professor Boina.